Bom galera, não achamos a arruela, que custa 60 reais uma arruela, que é achou? Não! Tá bom! Quer lá na frente? Eu vou. Não querer não, porque. Depois poder acompanhar pode dar trabalho, mas tudo bem. Então... Como é que essas porrinhas, essas motos pequenas, parecem uns ratos? Que isso, velho? Mais blitz. É? Tô achando, viu? geralmente esses caras botam a blitz antes de retorno e tão do lado. Bom, agora a gente tá indo na... Na Réva Isa? Não, não, na tudo Dias. Cadê, a cá? cá? não sei onde é não, velho. não sei onde é não, já é. pô? Não é lá da... Lá... Sim. <risos> A gente vai na vasca. A gente vai lá primeiro, ver se acha na vasca. Se não achar, a gente sobe. Rapaz, ah, é 60 conto uma arruela é brincadeira. Que tristeza que dá! Ver quem está indo pra essa nuvem pesada! Ah, lá ele tem um carro Tem que comprar uma motinha. Dia a dia, a coisa que ele fez Agora, estamos a economia, porra quem não gosta. Carro bebendo pra porra, gasolina cara. É, tem que sair, sair da moto, velho. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa? Ficar com a, a MD e aí comprar uma, uma porrinha que faça mil, mil quilômetros aí com um litro. Ó, se, se ele deixa eu levar, eu, eu, eu ia pegar o primeiro errado ia entrar aqui, ó, ia fazer o retorno. Não, não seguiu o conselho dele, ó. vá! Vá na frente, ó! Vai <risos> pegar caminho não, errado! Escalinho, não conheço! Eu não conheço, não! Ah, vai da sorte! a as meninas! bye, -bye. Tem freio dianteiro aqui Só tem freio dianteiro <risos> Rapaz, o mecânico tá lá ajustando véio. Comprou de leilão, 8 mil 2012 Só gastou 300 conto A moto tá boa Pensei Não, é do, é de outro cara tava tá no serviço Ah, tá assim véio. Vai, mas não vai, né o solzão, meio da rua, chuva. O vento! O eu tomei um vento ali naquele viaduto da... Que estado é do Guatimim pra entrar na Me A Landa balançou ali, velho, quase tomba. Porrada da porra, velho, eu reduzi o coração ali na boca. Que porra é essa, rapaz? Oh. Rapaz, <risos> ah, já comprou a capa? Comprei a capa, pô. <risos> Homem, oh, vai ficar feio, mas vai ficar enxuto, né? <risos> Tem uma ar de nylon, pô, que é pequenininha, você dobra, cabe na mochila. Parceiro ah, aí também, trabalha de TI também, viu? Uhum. É, arquiteto de soluções da DataGel. Só se vê na Bahia! Só se vê na Bahia! Avenida Vasco da Gama! Ó nega dando tchau pra gente ali, ó! Não é não? Quer, quer pegar o ônibus? Começou, opa! Eu adorei porque... Hummm... Hum, gota! Oh, vai! Viaje não! Olha a Yamaha ali! Passar pra dentro! Ó oh, minha filha, por favor! Vá vai vai com calma! Tá na fé! Bom galera! Interrompendo de novo! Porque a gente volta... De novo mais uma vez! tá de boa, pegar para